Salve, salve meus queridos Belias, bem vindos a mais um vídeo aqui desse canal maravilhoso Gostaria de agradecer muito a quem tá dando uma força, apoiando, é... Tá sempre aí com a gente no canal, comentando aí, é, a gente tá querendo chegar na meta de 500 inscritos e Se Deus quiser vai dar tudo certo, meus queridos, eu tô vindo aqui para dar um aviso rapidinho Meus vídeos de gameplay tá saindo sem facecam por enquanto, porque irmão Eu ainda quero acertar o setup aqui, ainda não acertei, eu sou um enrolão Eu, tô, eu sei, eu sei, não precisa brigar comigo, eu sou um enrolão mesmo, né e é isso aí mano, isso é o seguinte, eu tô trazendo uma série nova desse gamezinho aqui que eu conheci chamado Warface tá é, Logo logo vai ser uns vídeos dele também E um Ravel, mano eu já upei dois vídeos no Ravel aí pra poder fazer edição Só tô aguardando o Gu começar aí e a gente vai começar a soltar uns games diferentes A não ser somente o Rainbow Six que eu sei sim, é chato Cara, é o seguinte, eu ia trazer o BO4, mas como ele tá no privado né, do beta aí ele fechou, então só vai abrir provavelmente daqui a uns tempinhos de novo. E é isso, manos. Eu passei aqui pra avisar rapidinho vocês. Espero que vocês compreendam. Eu agradeço muito aí vocês que estão ajudando. Tamo junto, irmãos. É nozes. Ó, meta de 500 subs aí. Bora, bora bater essa meta aí, ó. Com, conto muito com vocês. Tamo junto. É nozes e vai sair uns dailies também, tal. Tá? quero fazer uns um daily vlogs. E é, a bagaça toda. Tamo junto, manos. They say if we'll only avoid void, any confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love us. All who